Esse kernel aqui é usuário mais o SELinux, Linux. Ele está permitindo, né? Ele está sendo permissivo. Ele não é um kernel que só tem o enforcing de forma forçada no, no kernel. Então a gente pode brincar também com esse Linux. Está é, roteado, como você pode ver. Ó. Magis que está aqui também. Os módulos instalados. Aí agora, vamos ver o root. Porque eu tenho essa porcaria aqui que eu não sei usar muito bem para linkar os aplicativos. O LinkedIn SD não funciona muito bem. Pode ser alguma bobagem que eu tenha feito. mas se a gente logar na home dele, jogar o emulador e terminal, porra, que sacanagem, su, su Rafael, su Ok, quem sou eu? Rut.